Da série Fraquezas do Homem. Vamos falar agora a respeito da fraqueza Falta de Decisão. Ela refere-se à incapacidade de uma pessoa de tomar decisões e escolher um caminho para a sua vida. Era o que acontecia comigo. Né? Quando eu ah lá, tinha desde desde novo, desde de novo, desde os 17, 18, 20 anos, quando meu, meu pai morreu, quando eu tinha 17 anos. Eu nunca sabia exatamente o que eu queria para minha vida. Eu fui meio que empurrado, como uma, um barco que você joga na água assim e ele vai pra cá, vai pra lá. Ou então, é uma comparação bem chula, mas é como alguém que cai no mar lá, entende? Tá com uma boia e essa boia vai você com a boia e, e pra um lado e vai pra outro, né? Não sabe pra onde vai, nem sabe onde vai dar, tá com medo de morrer com aquele mar brabo lá e joga pra um lado, joga para outro, é isso aí. Essas são as pessoas que têm a falta de decisão, não sabem o que fazer. Não é culpa delas. Elas estão programadas lá na infância, pela... estão programadas lá pelo que aconteceu. Nós chamamos de estrutura de pensamento. Veio né? dos pais, da mãe, das pessoas que estavam lá, das coisas que aconteceram quando ela era criança, muito assustada, teve medo de tudo. Né? Então essa fraqueza é caracterizada pela excitação, pela procrastinação e indecisão vou pensar, depois te falo, vou ver. Né? Na verdade, empurrou com a barriga alguma coisa que às vezes ele precisava decidir naquele instante e empurrou para frente. E aí as coisas vão acontecendo, a revelia, não é aquilo que ele quer. O que pode levar a um sentimento de estagnação e falta de progresso. É o que vai acontecer. A pessoa que tem dificuldades na tomada de decisão vai sentir uma falta de progresso, vai ficar estagnado. Muitas pessoas, assim, se aproximam de outras que decidem ah, então ela na verdade vai deixar de viver a sua vida para viver a vida do outro, porque é o outro que decide. Entende? Então, tanto medo tem de decidir que se aproxima, casa ou se associa, sei lá, vai se juntar com pessoas decididas. E aí o que aquele é decidido vai? Ele vai junto. Então, ele né, tem medo de assumir a sua vida, tem medo de fazer aquilo que ele realmente gosta, aquilo que ele quer. Uma pessoa com esta fraqueza pode sentir-se presa em sua vida, incapaz de avançar ou tomar decisões importantes. É o que eu acabei de falar, né? Isso vai afetar negativamente a sua autoestima e confiança, além de limitar a sua capacidade de crescer e alcançar seus objetivos. A pessoa vai se sentir o bicho do cocô do cavalo do bandido, vai se sentir um nada. Baixa estima, baixa autoconfiança, porque ele vai ser algo em que está sendo carregado para um lado para o outro na vida. Não é ele que decide, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E se você quer realmente ser feliz, se você quer atingir a tua plenitude de felicidade, vai ter que aprender a perder essa, essa falta de decisão, vai ter que começar a decidir. Nem que decida errado. Na verdade, quanto mais é errado você decidir, mais perto vai ficar de você acertar as suas decisões. Porque nós temos no erro a maior chance de aprender. O erro para nós é a melhor ferramenta para nos forjar, para que nós nos tornemos corajosos, que a gente tome a vida a nosso favor, que a gente faça a vida acontecer do jeito que eu quero que aconteça, e não do jeito que vai acontecendo. Se alguém aí e pedir, faça isso, Afonso, eu digo, opa, <risos> por que, que eu tenho que fazer? Será que eu quero? Será que eu não quero? Peraí, meu, eu vou decidir o que eu faço, o que eu quero, acontecer Lógico, posso ser orientado por profissionais, por exemplo, como lidar com a internet, é uma coisa. faça assim, Afonso, mas não é um mandar, é uma indicação, né? É, a superação dessa fraqueza, da falta de decisão, exige uma autoanálise profunda e uma compreensão mais clara dos objetivos e desejos pessoais. Então, tem duas maneiras de você resolver essa falta de decisão. Primeiro, saber o que você realmente quer. Entende? Você vai ter que... É, você vai ter que saber o que você quer, porque quando você sabe o que você quer, a vida se torna diferente. Quando você sabe o que você quer, é, você vai lutar por isso. Você não vai ter medo. Então, defina exatamente o que você quer e tem que ser com paixão, com amor. É isso que eu quero. E segue em frente. Ou tire o medo. Quando você aprender a dominar este medo, na verdade não é dominar, quando você aprender a lidar com este medo, vai aparecer a força para você tomar decisões para sua vida. Isso é o que vai acontecer mesmo. Então, uma maneira de você também melhorar essa falta de decisão é ir para a meditação ou relaxamento. Eu tenho um vídeo dentro do YouTube lá a respeito de relaxamento. Vá lá, assista a ele. Relaxamento, meditação, vai acalmar seu espírito. As coisas não vão ficar com tanto medo, né? Porque a decisão, a falta de decisão é porque a pessoa tem medo de decidir. Lógico, óbvio. Por quê? Porque toda decisão implica em um abandono. Né? Eu vou decidir se eu vou para a festa hoje à noite ou eu vou jantar com um amigo meu. Um dos dois eu tenho que ser daí Eu tenho medo, ah, e se eu abandonar lá e se abandonar aqui, e aí ele não decide, deixa o mundo que é decidido por ele. Então é, você vai ter que aprender a lidar com isso. Aprenda para você ter poder de decisão. Aí você vai começar a viver realmente de modo é, diferente. Inclusive, você vai poder ajudar muito mais as pessoas. E você vai também, quando você começar a fazer, é, ganhar essa essa coragem, você vai desenvolver autoconfiança. Você vai se conectar com a sua essência interior, com aquilo que você realmente quer. Ah, você vai para o baile ou vai jantar com seu amigo? Qual é a tua verdadeira vontade? Às vezes a tua vontade é ir para o baile, nem que você não dança com ninguém lá. Entendeu? Mas aí o amigo, então, quando você tem coragem, autoconfiança, você vai se conectar com a tua essência. Aí o seu amigo, que você não foi jantar com você, ele vai entender... Ele vai começar a respeitar porque você vai tomar uma decisão objetiva, clara, vai falar de maneira clara. Você diz, eu decidi, é um baile por tal motivo. Quer ir junto? Vai que ele vai junto também, né? Ah, então, para que você possa aprender a ter essa, é, essa, essa falta, derrubar essa falta de decisão, é tenha um objetivo claro para sua vida. O que, que você quer? Mas... Aprenda também a pedir isso. Eu tenho um vídeo chamado é, Smart, que é como você faz uma... estabelece um objetivo para a sua vida. É uma técnica. Né? Porque, que nem eu falei para vocês, num vídeo anterior aí, um particip... dois? dois participantes pediram. Eles querem ter 100 milhões de reais. Cara, eu... né? chega a dar arrepio nisso. Né? Lógico, se estivesse falando com quem? com Silvio Santos? O é, cara tem 100 milhões de reais, se você pegar dentro daqueles políticos que estão lá, né, poderosos, ricos, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões é muito dinheiro. E para que é que é 100 milhões? Isso vai te motivar a fazer o quê? Entende? Então o objetivo tem que ter coisas assim, tem que ser do coração. Nem que você diz assim, meu objetivo é ir para o Alasca, meu objetivo é ir morar com os índios. Se aquilo for de verdade, você vai ter um poder de decisão fantástico. Então, saiba o que você quer para sua vida. Não fique na espera, na, na espera do que o outro, o que é que o outro decida para você. Então, para você perder essa falta de decisão, ter coragem de decidir, tem gente para comprar uma televisão, putz, pergunta para 10 pessoas. Cara, que televisão você quer? Tem tais televisões, escolha lá 20 polegadas, 30 polegadas, 50 polegadas, deixa lá. E aí você vai ter coragem. Pessoal, me empolguei um pouco aqui. <risos> assim, ó, um beijo no coração de vocês. Eu realmente amo todas as pessoas. Uma coisa que eu comecei a aprender agora. Então, Eu quero o bem de todos vocês. De você, principalmente, que está me vendo agora. Eu quero o teu bem. Esse processo ele não é meu. É um processo que eu aprendi lendo muitos livros. Eu tenho uma biblioteca com mil livros. Um o que mais? Fiz muitos cursos. E me especializei em estudar o Enneagrama e o Quarto Caminho. E eu sei o quanto isso aqui é bom e traz felicidade. Trouxe para mim, né? São mais de 5 mil pessoas que já fizeram curso comigo. Vai ajudar você também. Então, você aí que tem essa questão, esse problema de tomada de decisão, cara, acompanha o nosso trabalho. Entre em contato conosco também, nós temos cursos especializados para isso Beleza? Se você gostou desse vídeo, por favor compartilhe com outras pessoas, é, dê um like, aí um dislike, me ajuda bastante. Siga-nos na rede social, tá? Se cadastre em nossos grupos lá e vamos em frente, porque atrás vem gente. Um beijo em seu coração. Tchau.